sobre sobre essas o, o, a parte externa como que a Mercedes vai lidar com a parte externa aí é, a renovação a, as, as equipes rivais também é, dando seus pitacos é, eu ouvir queria ouvir da Lu agora eu acho que ela vai lidar com o que ela sempre lidou é o bateu levou <risos> algum momento o Toto Wolff vai devolver essa, essa pimenta lá pro lado da Red Bull e vai ser assim o ano inteiro, né? Eles, eles precisam um do outro, Mercedes e Red Bull. Não adianta. É, é a rivalidade. É, precisa, precisa. Eles, eles precisam estar ali perto, presentes, um falando do outro, né? A Ferrari se deu mal, né? Fih? A Ferrari se deu mal, não tem trisal, a Ferrari se deu mal. Não, não existe trisal na Fórmula 1. <risos> Não existe Ótimo trisal corte também. Não. É. <risos> não tem trisal. Nessa, a Ferrari sobrou. Ferrari vai ficar... A Ferrari é a vela. Ferrari vai ficar ali de vela. Coitada <risos> da Fê. Não, a Ferrari... Olha, eu, eu não, não perdoei a Ferrari ainda pelo GP da Hungria. Até hoje. Não perdoei. Eu, eu, <risos> assim, gosto, eu gosto do lance, sabe? Eu gosto desse... Guarda o rancor guarda o ranço e leva para a temporada seguinte, é muito bom. Eu só vou perdoar a Ferrari quando ela ganhar o campeonato daqui a 15 anos, que é o que vai acontecer, né? Do, do jeito com que Com muita tá. sorte, muita sorte. Com muita sorte, daqui a 15 anos a Ferrari vai ser campeã. Bom, então, é, eu acho que é, a Ferrari, a Ferrari, ó, a Mercedes vai lidar com, essas, com essa situação, com essas... Picuinhazinhas da Red Bull da maneira como ela sempre fez. Ela vai rebater de alguma forma em algum momento e vai seguir o dela. Eu acho que o Hamilton renova com a Mercedes, eu acho que o Hamilton renova, pelo menos por mais duas temporadas no máximo, que é a negociação que a Mercedes tem feito com ele, que a gente tem essa, essa informação de que já, já há uma negociação entre a Mercedes e o Hamilton para uma renovação de contrato por mais duas temporadas, eu acredito que vai ser por aí mesmo, e depois disso eu acho que o Hamilton deve se aposentar. E eu acho que talvez a, a coisa que realmente vai motivar o Hamilton a aceitar mais dois anos nessa Fórmula 1 que a gente está vendo hoje, essa Fórmula 1 tão problemática nos bastidores e, e sendo o Hamilton um cara muito ativo é, em pautas sociais e tudo mais e levando essa bandeira dele por onde quer que ele passe e a gente agora com essa, com essa situação dos pilotos tendo que passar por um crivo da FIA, para poder, talvez, usar uma camiseta durante o fim de semana, com uma mensagem, alguma coisa, para... Porque o cara ele tem toda aquela visibilidade e não pode falar sobre aquilo que ele realmente acha que é o mais importante, além de estar ali participando daquele fim de semana de corridas. Então, isso é muito complicado, é muito perigoso esse caminho que a Fórmula 1 está tomando. E eu acho que isso realmente vai pesar para o Hamilton no futuro. Só que eu acho que esse projeto da Mercedes e o fato da Mercedes ter é, dado esse tiro que saiu pela colátria em 2022, criou uma motivação extra para o Hamilton continuar mais um pouco. Até porque quando eu olho para Mercedes hoje com o Russell ali, eu já vejo um cara sendo preparado para assumir esse lugar do Hamilton. Então, é, é, é só uma questão mesmo de acertar esse tempo. Eu acho que a gente tem um George Russell que fez uma baita temporada no ano passado e ele tem totais condições de assumir esse posto, que o Hamilton não vai demorar a deixar. E eu só queria também deixar, é, deixar aqui registrado que ele é muito novinho ainda, ok, mas a Mercedes tem um talento também na sua base, na sua academia, que é o, é o André Antonelli que é um piloto que correu na Fórmula 4, vai fazer a Freca esse ano, que é um talento, mas ele é muito novinho ainda, tem muita coisa ainda para percorrer mas é um cara da academia da Mercedes, então, assim, eu acho que a Mercedes tem um George Russell ali, vai ter mais alguém para ficar ali ao lado dela, o Mick Schumacher, quem sabe, o Mick Schumacher agora é reserva, e tem ainda uma base forte vindo no futuro, então, eu acho que essa renovação do Hamilton, ela acontecendo, e eu acredito que ela vai acontecer, ela vai servir para finalizar esse trabalho. Sabe, para dar uma conclusão e preparar esse terreno para o George Russell continuar essa liderança, seguir com essa liderança. Eu acho que essa é a motivação do Hamilton para 2023. Então, por isso que eu acredito que ele vai sim renovar com a, com a Mercedes.